Quando a gente marca aquele primeiro encontro, a gente começa a se programar e automaticamente começa a pensar, tomara que ele ou ela gostem de mim. A gente até conta pros nossos amigos, faz planos, cria expectativas, mas a gente torce com todas as nossas forças para que a outra pessoa goste da gente, não é verdade? Agora, pare para pensar, isso faz algum sentido? Porque o que eu torço, com todas as minhas forças É para que você vá ao encontro e goste do outro Que o outro faça você feliz Que o outro seja uma companhia legal E que agrade você Afinal, quem dá bola se a outra pessoa não gostou de sair com você? Esse é um grande erro que a gente tende a cometer Que é querer impressionar o outro no primeiro encontro Isso é um grande erro porque isso cria uma confusão Que a gente tenta impressionar baseado no que a gente acha que a outra pessoa está procurando em alguém e aí automaticamente a gente tende a atuar, a tentar ser o que a gente não é simplesmente para se adequar nisso que a gente supõe que seja o que o outro quer, não é verdade? Agora lembre dos encontros que você já teve na vida não foram muito mais atraentes exatamente todas aquelas pessoas que eram verdadeiramente autênticas Aquelas pessoas que são elas mesmas Que não estão preocupadas em impressionar os outros Então vá aos encontros e principalmente ao primeiro encontro Tentando entender e se conectar com a outra pessoa Ouvir a outra pessoa Porque assim quando você se preocupa muito mais em conversar E entender exatamente o que ela está planejando para esse ano O que, que motiva ela, o que, que move ela a fazer o que ela faz todos os dias Quais são as ambições que ela tem E não aqueles planos mirabolantes, aqueles sonhos de em 5 ou 10 anos dar a volta ao mundo Ou construir um império Mas sim o que ela faz no dia a dia O que faz ser quem ela é atualmente Até porque quando a gente ainda comete o erro de ir no encontro e não quer impressionar o outro Mas acaba querendo colocar na mesa e dizer tudo que a gente busca em alguém Tudo que a gente espera que alguém tenha a gente ainda pode dar ferramentas para que a outra pessoa simplesmente atue temporariamente, durante aquela noite, talvez, em benefício próprio, para conseguir o que ela quer. Então, antes de ir ao primeiro encontro, dê um passo atrás. Reflita sobre o que realmente você está buscando num relacionamento. Sobre o que você realmente quer encontrar em uma pessoa, aqueles traços que você valoriza. Porque quando a gente faz isso, a gente realmente se permite procurar e encontrar pessoas e se conectar com pessoas, e não impressionar o outro, ou agradar o outro. Então, sejamos mais ousados e ousadas, vamos ao primeiro encontro para realmente entender das pessoas, em viver aquele momento, porque afinal, se a gente não se permitir conhecer a pessoa naquele dia e simplesmente quiser impressionar o outro, como é que a gente vai fazer daqui cinco anos? Não é por acaso que vários relacionamentos terminam, depois de um tempo, com as pessoas se decepcionando umas com as outras. É porque desde o começo, elas estiveram mais preocupadas em impressionar o outro, em agradar o outro, em conquistar aquele relacionamento em outra pessoa, e muito menos em saber com quem elas estavam se envolvendo. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, e eu quero fazer um convite aqui. Eu quero convidar você a comentar aqui abaixo Sobre o que que pra você é essencial nesse primeiro encontro. O que que é essencial encontrar naquela pessoa logo na primeira vez que você conhece ela. Até a próxima. Um beijo.